Como é o curso? Assim como os demais cursos da nossa faculdade, o curso de Ciência de Dados tem duração de 3 anos, com aulas no período matutino, com horário de início às 7h40. São 40 vagas com processo seletivo semestral. O que faz o tecnólogo ou a tecnóloga em Ciência de Dados? O tecnólogo ou a tecnóloga em CD Atende demandas no mercado de trabalho modelando soluções de problemas, aplicando algoritmos de aprendizagem de máquina e técnicas estatísticas para análise de dados como apoio às decisões nas organizações. Utiliza uma abordagem científica para a resolução dos problemas de gestão Cria aplicações para coletar, preparar, misturar, visualizar, explorar e analisar grande quantidade de dados com o objetivo de buscar padrões e identificar tendências para que as organizações tomem decisões de negócio baseadas em fatos e números. Apoia os gestores na solução de problemas com o uso de diversas tecnologias de modelagem orientada a dados. Onde o tecnólogo ou a tecnóloga em Ciência de Dados pode trabalhar? As oportunidades profissionais para esse curso incluem empresas em geral, agricultura, indústria, comércio e serviços, empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assistência técnica e consultoria, empresas de tecnologia, organizações não governamentais, órgãos públicos, institutos e centros de pesquisa, instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos outros vídeos dos nossos cursos. Certamente existe algum que se adequa ao seu perfil. E se você quer fazer parte do nosso time,